e glória a Ti, Senhor, Cristo, Palavra de Deus, Cristo, Palavra de Deus, o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus, louvor e glória a Ti, Senhor,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 mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso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 se és filho de Deus, atira-te daqui de baixo, porque a escritura diz, Deus ordenará os seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e ainda mais, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, a escritura diz,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 Amém. Amém Vamos assentar um minutinho Ditinho, você viu tudo aquilo que aconteceu no evangelho de hoje? Eu vi, Padre Adriano É, Jesus mesmo cheio do Espírito Santo foi tentado E essas três tentações representam as várias tentações que Jesus sofreu por toda a vida dele Sim. E também lembra... As tentações que nós sofremos Você já se sentiu tentado alguma vez, Didinho? Eu já, Padre Adriano ah, Às vezes o diabo, ele aparece Não assim, de forma terrível, assustadora Mas ele propõe pra gente Algumas coisas como se aquilo fosse gostoso, bom Mas na verdade, o diabo é muito esperto Ele tenta enganar os filhos de Deus Deixa eu perguntar uma coisa. Na última missa, a gente fez o propósito de não comer assistindo o celular. Porque existe uma, um tempo para cada coisa, não é verdade? Existe o tempo da gente assistir a um filminho, não é? junto e perto dos pais. Existe o tempo de comer, porque comer é sagrado. Você foi tentado a comer junto com o celular celular. Ou não, hein, Ditinho? Eu fui, Padre Adriano. Foi tentado. É porque na hora do almoço, passa o desenho que eu mais gosto. E daí, como é que você fez? Eu pedi para minha mamãe gravar o programa para mim e eu assisti depois. Ah, daí depois. É, que ótimo. Vocês conseguiram fazer o propósito de comer deixando o celular de lado? Quem conseguiu faz um joinha assim, ó. Opa, olha bastante gente, hein? Que maravilha que legal. Jesus venceu as tentações E nós também podemos vencer junto com ele Hoje Jesus no deserto sentiu fome E o diabo então tentou Jesus a transformar aquela pedra em pão Será que Jesus não precisava comer? Eu acho que ele precisava ele Precisava, tava não é? Mas Jesus, ele diz que não é só de pão que as pessoas vivem, mas elas precisam se alimentar da palavra de Deus. Às vezes a gente é tão guloso e quer é tudo na hora, não é? Quer comer as coisas e parece que não tem fim. Você é assim, Ditinho, ou não? É, eu sou, padre. Se for uma comida que eu gosto... ai fica Verdade difícil. mesmo, dona Lina, vovó Lina? Se deixar ele come tudo? A vovó cozinha muito bem. Mas como é que fica os outros irmãozinhos? Você reparte ou você come tudo que vem pela frente? Não, eu reparto. Vocês... Eu como a coxa do frango e eles comem o pé, padre. <risos> Vocês repartem também ou não? Brincadeira. Ah, olha só. tem É bastante... brincadeira, viu, crianças? Eu tô olhando para cá porque aqui estão as crianças da catequese. Mas tem várias crianças aí no meio, não é? Sim. Mas o diabo... Sabendo que Jesus e também nós vencemos algumas tentações, ele não desiste não, viu? Ele tenta de novo. E lá foi ele, em cima do monte, e quis fazer com que Jesus agora tivesse o desejo de mandar em tudo aquilo que ele estava vendo. Às vezes a gente também quer mandar no pai e na mãe. Isso acontece ou não, Ditinho? Eu acho que sim, padre A ah, gente faz birra, né? A gente é perigoso. É. Ah, tem gente que manda no pai e na mãe Às vezes de outra maneira Fica insistindo, chora sim. Né? Rola no chão e Até o pai fazer E a minha mãe fazer aquilo que ele quer, não é? É verdade, padre E eu mãe. acho que aí tem alguém por trás disso, não é não? É uma tentação, não é? Sim Com certeza Jesus diz assim Adorarás apenas ao Senhor teu Deus e a ele servirás. Então ninguém pode pensar que é como Deus na casa, né? Querendo mandar em tudo em todos. A gente precisa ter a humildade, porque nós devemos obedecer primeiramente a Deus. E os mandamentos falam de honrar pai e mãe, não é? Sim. A gente precisa obedecer. E a gente precisa obedecer aqueles que estão conosco Na hora que o pai e a mãe não estão Quem são? Os professores, o vô e a avó Não é mesmo? Sim. Você respeita também? Sim, padre Adriano Os professores? Sim É A campanha da fraternidade fala sobre isso Tem uma outra tentação que agora foi uma armadilha Do diabo para que Jesus caísse de vez Ele fala assim se você é o filho de Deus, então se jogue lá embaixo, porque os anjos vão te segurar. Ele usa até da palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Ele você viu que esperteza do diabo? É, pois é. E às vezes algumas pessoas podem usar a Bíblia para tentar enganar os outros. E a gente tem que saber que nós não podemos tentar o Senhor Deus, né? E nem usar o nome de Deus para fazer as nossas vontades, Jesus mostrou que ele é vencedor, e é por isso que a gente precisa se exercitar para vencer junto com ele, Ditinho, você sabe o que, que é esse caminho aqui, o que, que representa isso? Eu estou curioso. Tá curioso, desde a hora que eu cheguei, eu vi isso aí, eu não entendi não, viu pai? Não entendeu, mas não. vai entender já, vocês imaginam o que, que seja isso? Pode falar o que vier na cabeça. Não é amarelinho. Parece, mas... parece uma pista de corrida? De atletismo? Parece? Parece. O que mais que parece é. isso daqui? Pode falar. Pode falar. Fala aí, me ajuda, porque eu não sei o que, que é. Nossa, falaram que parece um tapete mágico de filme aqui. Será? Será? <risos> É, na verdade não é um tapete mágico, mas é um tapete da fé, hum. é o caminho da fé, quase lá, quase lá. E olha que fé não é mágica, hein? O demônio queria que Jesus pedisse para Deus fazer uma mágica, não O milagre não é mágica, não é? O milagre é quando a gente pede aquilo que realmente a gente precisa e não outras coisas para Deus fazer a nossa vontade, não é? Esse tapete representa o tempo da quaresma, que é um caminho. Nossa! E eu vou chamar agora algumas meninas de Nossa Senhora para vir aqui à frente. Isso. Todo caminho tem placas de sinalização, não é? Será que todo mundo respeita aquela placa escrito pare? Hum. Nem sempre, não é? Aqui em Santa Cruz do Rio Pardo tem semáforo também. Quando é o sinal vermelho, a luz vermelha é o que? É Pare. Parar. É. O verde? Siga. Siga em frente, não é mesmo? E na quaresma nós vamos ver que tem alguns momentos que a gente precisa parar. E Eu queria convidar agora, já que você chamou. A vovó Lina para vir aqui, nesta missa, a esta missa, queria pedir que alguém ajudasse a vovó a subir aqui, já que a gente não tem uma rampa, né? Pode ali, isso. Pega um de cada lado, então, essas duas meninas bonitas, estão aqui, isso. Daí com a vovó tem que ser devagarinho. Cuidado com a minha avó, hein? <risos> É, a vovó tem um ritmo diferente do nosso, né? E ela tem. A e um dia nós vamos paciência. ficar assim também. Então a gente precisa cuidar das pessoas que cuidam de nós, que cuidaram de tanta gente. Isso, vovó. Que nem na quaresma, passo a passo. Um passinho atrás do outro. Vai, vovó, a senhora consegue. <risos> Ótimo, que meninas gentis. Muito obrigado, viu? Obrigada, meninas. Vovó, a senhora tem mais netinhos além do Ditinho? Tenho, eu tenho sete, tenho sete netos. Sete netos? Sete netos, eu tenho Meu Deus. sete netos. Olha é. só, o, o, a mesma quantidade dos sete sacramentos, né? Mas essas criançadas dão um trabalho Ixi, vale imagino, do céu, Deus, eu imagino Meu Deus, como essas crianças hein? dão um trabalho Mas é uma beleza, eles enchem a casa Olha que beleza Faz uma bagunça na casa da avó Ai, Eu sou mais Deus. bonzinho, né vovó? Agora na casa de Deus a gente não vai fazer bagunça não, né? Vamos fazer o seguinte, olha que a senhora falou que A casa da senhora é cheia de criança, né? É verdade eu tô As crianças que, que quiserem aqui. vir aqui podem sentar isso. Para baixo da é escada, festa. tá? Olha. Pode vir, Olha, pode vir. Titinho. Quanto netinho que eu vou ter agora? Isso, titinho? senta direitinho. Olha, quanto netinho que tá vindo Quem aqui. quiser, pode, pode sentar. Ter um monte de amigo pra brincar, vovó. Só que a gente não vai sentar na escada, não, tá? A gente vai sentar ali no chão, pode ser? Isso. Ok. Senta no chão de frente para o padre para vocês poderem olhar o padre. Os coleguinhas, para vocês enxergarem. É, tem que olhar aqui para cima. Vovó, a senhora pode vir aqui do ladinho? Nós estamos aqui no, no caminho da Quaresma. E lá no final, você está enxergando, Ditinho? Quem está lá? É. Deixa eu sair da frente. Eu, dele. Acho... eu acho que é Jesus que está lá no final. Tá enxergando, vovó? Isso, tô enxergando. É Jesus. Mas ele não está daquele jeito que estava aqui não Ele está tá diferente tá Ele está mais feliz Ele está felizão, está <risos> sorrindo Está sorrindo. Tá a coisa mais bonita De linda que está Jesus lá <risos> Vocês perceberam alguma diferença Naquele Jesus? Olha na mão dele Ele tem uma marca na mão O que, que é? Sangue? Ah, são as feridas, as chagas de Jesus Depois dele morrer e ressuscitar Está vivo e feliz ali, né meu amigo? Agora vamos sentar ali para a gente ver o que, que vai acontecer aqui ó. Isso, vamos lá Quaresma Quaresma, esta é a primeira semana Vem aqui vovó, nós estamos Vem. aqui ó. Um, dois, três, quatro Quatro, cinco, seis Seis, seis. semanas Então seis tem semanas. cinco semanas da quaresma e mais a semana santa Quem já participou da semana santa? A senhora já, quanta semana santa a senhora Nossa já participou? Nossa senhora Nossa, infinidade de semana santa, uma infinidade <risos> E aqui, já no início da quaresma A gente tem uma placa indicando algo É, você vai falar daí o que você acha, meu amigo O que será que significa isso, hein? Quer vir aqui vovó, aqui do meu ladinho, ó. isso vovó. O que será que significa? Hã? Orações, quando vocês mandam no celular, essa figurinha assim, quer dizer? Oração, não é? Agradecendo, dizendo amém. Então, um dos primeiros convites de Jesus para que a gente possa se exercitar até chegar lá no final é... Ser pessoa de oração. Como que a senhora faz isso, hein, vovó? Olha, antes de eu levar minhas filhas, meus filhos, tudo para a catequese, primeiro lá em casa, antes de dormir, vamos pela ordem, quando levantava, quando ia almoçar, na hora de deitar, o que, que eu ensinava, Ditinho? A rezar. Agradecendo a Deus. Exatamente. Então, todo dia, os meus netinhos, meus filhos, todos eles aprenderam a rezar lá em casa. Depois, na catequese, eles vinham ensinar uma, algo mais forte para eles, mais as coisas da igreja assim que a gente não sabe ensinar direito só as catequistas que sabem isso, né mas a ajudam, gente ensina né? os menininhos a rezar bonitinho lá em casa é. né lembra da oração do Santo Anjo de ti? É, eu lembro vovó foi a primeira oração que a senhora me ensinou vocês rezam a oração do Santo Anjo vocês sabe. isso a gente vai rezar a oração pedindo para o anjo da guarda nos livrar de todas as tentações né mas a gente vai continuar esse caminho, né, vovó? Tem outras práticas aqui. Olha só, vem aqui, vamos caminhando. Faz de conta que nós já estamos na semana que vem. Chegando quase na terceira semana. E tem outras coisas que a gente pode fazer. O que, é que significa isso? Tinha um menino aqui, de verde, que eu até falei para ele que depois ele, ele, ia, ele ia também dizer o que, que ele pensava. Meu amiguinho, você de cabelo comprido, de verde. Dá um toque nele aí. É você mesmo isso. Você mesmo meu amigo, subiu aqui Depois é. né, o vô falou não O ah, que, que será que significa isso daqui ó? Você sabe É um prato Com garfo e colher E um sinal aqui de não O que, que será que é Hã? Sabe Vamos perguntar então para outros Comer apenas o necessário. Opa, tem gente que participou da catequese ontem e foi até mais certeiro. Fazer jejum. É isso mesmo, fazer jejum. Muito bem. É. Como é que a gente pode fazer jejum? A senhora, né vovó, por conta da idade não faz aquele jejum. Né, como Ah, não pode porque senão a diabetes ataca. <risos> Isso. É, não pode ficar sem comer, tem que comer a cada é, três horas, padre, por é, causa da idade. Eu verdade. já tenho lá tantas da idade. É já. mesmo. Agora, as crianças, será que podem fazer algum jejum? Pode ou não pode? Pode, pode. Ah, será que vai atacar alguma coisa se vocês não comerem doce? Se... Não, né? Então, dá para deixar aquele chocolate, não dá? Né, algum dia dá para a gente comer um pouquinho menos... Então nós vamos fazer jejum para quê? Para a gente ficar forte na alma. Porque se a gente consegue se controlar e dizer não, hoje eu não vou comer o chocolate, a gente consegue também dizer não para as outras tentações. Verdade ou não é, vovó? É verdade mesmo, padre. Sabe quando, como que é bom fazer jejum? Porque assim, ó, a gente, por exemplo, assim, quando eu fazia jejum... Aí dava aquela fome, a barriga meio que roncava, assim, sabe quando faz aqueles barulhão assim na barriga? Roncava, roncava, roncava. Aí eu pensava assim: essa fome é por ti, Jesus. Só por, é ti, por ti, Jesus. Jesus. Então, se eu deixo de comer alguma coisa na quaresma, tem que oferecer, porque não adianta só deixar de fazer e não oferecer para Jesus, não, Padre. Isso não tem sentido nenhum, não. Senão aí eu só vou emagrecer né Eu acho que eu estou precisando fazer um jejum Para mim emagrecer um pouquinho Daí A gente pode Mas... cantar assim Só por ti Jesus Verdade mesmo, pai. Então e... isso que é a grandeza do jejum Eu deixo de comer e lembro mais em Jesus eu Lembro mais Jesus E quando Ô, padre. a gente está Ô, padre. conectado com Jesus Não é, Ditinho? A gente está também ligado às pessoas Se eu lembro sempre de Jesus E que é só por ele eu lembro também que tem um monte de criança que não tem tudo aquilo na geladeira que eu tenho para comer, não é? Então a gente pode, além de deixar de comer e oferecer para Jesus, também oferecer para alguém. Aquele chocolate que você não vai comer, vai ficar ali? Não. E se a gente der para alguém? Hã? A gente vai estar tá fazendo bem, não é? E principalmente para alguém que talvez não, não tenha como a gente, né, vovó? É verdade. Por isso que a gente é tem outra mesmo. plaquinha aqui. Opa, vamos ver o tem... que, que tem. Oi, Ditinho. Estão é, tão pedindo para erguer as plaquinhas um pouco mais alto para o pessoal lá do fundo ver. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos dar um passinho para frente, para lá do, do, do, caminho. Do, do caminho. Pode vir aqui, aqui ó. Isso. Aqui a gente não atravessou o caminho ainda, então fica aqui. O que, que será que é significa isso, porque... isso vovó? Ah, mas tô... Um coração na mão, tô com o coração na mão. Tá nervoso? Ajudar o próximo, o que mais? Hum. Amar Jesus? Agradecimento? Amor? Oi? Ajudar o outro? Eu acho que, pois não. O último aqui. Pode falar, amiguinho. Oi? Boa ação. Eu acho que tudo isso a gente pode... Depois a gente vai um outro dia perguntar para vocês também, tá? A gente pode resumir tudo isso numa palavra. Caridade. Pode vir para frente, meu anjo? Então, na quaresma... Vamos aqui, vovó, que a gente já tá quase chegando lá. Olha, a gente pode viver a oração, o jejum e a caridade para estar cada vez mais perto de quem? Então, quais são as três práticas da quaresma? Vamos lá. São fantásticos. Parabéns para os catequistas. Eu, eles viram isso ontem. É, olha que beleza. beleza. E olha, padre, esta plaquinha aqui de caridade, mais mexe no meu coração, mexe, mexe, mexe no meu coração. Sabe por quê? É... Estou. Eu estava, esses dias que nós ficamos presos dentro de casa por causa dessa doença marvada que eu não gosto nem de falar o nome. Eu fiquei lá em casa e eu estava ficando triste, mas triste, triste, triste. Aí chegou um dia, minha nora chegou lá em casa. A minha nora chegou lá em casa e falou assim, Ô, oh, vó você está muito abatidinha, muito tristinha. Vou sair passear com a senhora. Nossa, mas assim eu fiquei até com as pernas mais boas. Fiquei até com as pernas mais boas. Porque sabe onde ela me levou? Me levou lá, lá em Simão, perto de um pontilhão lá em cima. Lado tem um parque. Isso Isso no um parque ecológico Isso, ah. porque era um lugar aberto, bonito Que tava Verde, lá Verde, lindo Nós passamos, pegamos titim, Titinho, né Titinho? A vovó andou até de pedalinho Nossa, mas foi tão gostoso Mas assim, parece que eu revivi Padre, que coisa Será mais gostosa Será que essa gostosa? criançada faz isso também? Quem tem um voo e avó ainda, levanta a mão Vocês já levaram o voo e avó Para fazer algum passeio alguma vez? Já? Para a senhora, Dona Lina, foi o foi, céu na terra. Foi. Isso daqui, ó, este coração aqui na mão, ficou assim a minha mão, na mão dos meus netinhos, na mão da minha nora, na mão de toda a minha família, mas foi muito bom, mas foi muito <risos> bom largado mesmo. E o amor ao próximo começa por aquele que é mais próximo da gente, aquele que está em casa, não é? e por outras pessoas que a gente encontra também, e a gente chega assim na semana santa, e passa pela cruz com Jesus, mas sabendo que Jesus não ficou na cruz, ele está vivo, e se ele passou pela cruz, nós também passamos pelas dificuldades, mas com ele, a gente vence, aí com ele a gente vence, não é? Ele é muito, muito lindo de bonito a gente vencer com Jesus, né padre? É verdade, nossa, só com ele a vitória é certa e Nós vamos ficar em pé agora e nós vamos professar a nossa fé Ou seja, nós vamos declarar aquilo em que nós cremos E o creio fala sobre tudo isso, essa caminhada de Jesus e da igreja Vamos dizer com bastante fé Creio em Deus, em Deus Pai, Pai Todo-Poderoso Todo poderoso, Criador do céu e da terra, terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó, oh, tem gente tentando aqui o Senhor Deus, pensando que os anjos vão pegar, hein? <risos> Vamos agora descer. Vamos lá no banco. Vem aqui, meu amiguinho. Alguém me ajuda a descer? E quem vai ajudar? Eu vou ajudar.